Vencemos várias lutas, mas a batalha ainda não. Por isso precisamos continuar combatendo o coronavírus. Use máscara, lave bem as mãos e passe álcool em gel. Obedeça ao distanciamento social e saia de casa apenas se for necessário. A Câmara Municipal está fazendo sua parte e conta com o apoio de todos. Priorize a vida, assim sairemos vitoriosos. Câmara Municipal de Alta Floresta. Trabalho e Transparência.